Essa, essa frase nós também é do meu livro, é, também faz parte desse processo de autoconsciência, ou seja, é hora de morrer para o velho que não mais preenche a sua alma, é hora de despertar para um mundo novo e renascer, dando adeus ao velho e a tantas bagagens inúteis que você está carregando agora. Morra para o velho que o aprisiona e ressuscite para o novo que o liberta. Treine em fazer isso todos os dias, Ressuscite-se, tá? Então, essa ideia, ressuscitar-se, ou seja, você morrer para aquilo que não faz mais sentido, né? Morrer para as carências, né? Para a insegurança, para, para o medo, né? Para a baixa autoestima, entendeu? Para o medo que ele domina, né? Que ele destrói, que ele corrói a alma, né? Que ele corrói os ossos, literalmente, né? Tem pessoas que estão frágeis, com os ossos frágeis mesmo, né? Então morrer e ressuscitar para o novo que liberta. Então a ideia é trazer essa perspectiva da liberdade e nós não podemos ser livres se nós estamos nos aprisionando